Nos seminários eu faço a seguinte pergunta pro grupo: Vocês acham que concorrência é um mal necessário? Um minuto do sucesso, Tomás Miranda. Interessante que todo mundo levanta a mão. É, concorrência é importante e tal. Gente, concorrência boa é concorrência morta. É isso aí que você ouviu. Nossa, mas concorrência, é, concorrência, cada vez que ele vende. Sabe o que aconteceu com você? Você não vendeu. E se você é comissionado, você sabe exatamente o que isso significa. Então, o seu objetivo é conquistar o cliente e não deixar o concorrente entrar. Não é que você vai brigar com o concorrente, você vai falar mal do concorrente para o seu cliente. Mas na prática, o concorrente é o seu inimigo. Não quer dizer que você não possa jantar com eles, uh, trocar figurinha com o pessoal. Claro que pode. Mas na hora do jogo e a venda é um grande jogo, esquece, ele é adversário, ele está com a camisa do outro time. Então, cuidado com as informações que você revela para o seu concorrente. Tem gente que sai para jantar, toma uma cerveja, toma um negócio qualquer e fala demais. O bom vendedor é aquele que ouve demais e fala de menos. Principalmente quando você tem um concorrente na parada. Concorrência é legal, faz a gente se desenvolver, faz até mesmo o cliente perceber por que a sua solução, o seu produto, o seu serviço, a sua empresa, você é melhor do que o outro. Pelo menos cria um parâmetro. Mas nunca se esqueça, vendas é um jogo de soma zero. Se ele vendeu, você perdeu e você não quer perder. Você é um campeão, você é uma campeã de vendas e por isso você vai sempre conseguir o pedido. Não se preocupe com o seu concorrente, não tenha raiva dele e deixe ele ter raiva de você com o dinheiro que você está ganhando. Ele vai ter inveja de você. Se você gostou desse vídeo, assine o nosso canal no YouTube, clique aqui, põe um like, faça um comentário, isso é importante para a gente. Se você estiver assistindo no iTunes, no podcast, deixe um comentário, isso nos ajuda muito e nós vamos estar lançando várias e várias dicas para você vender mais, ganhar mais dinheiro. Grande abraço e até a nossa próximo programa.